Olá galera, tudo bem com vocês Miguel Wolves aqui sejam muito bem-vindos em cima. Bem do vídeo velho vamos lá vamos continuar. Olá meu povo tudo bom com vocês Miguel Wolves aqui seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Wolves Empreendedorismo Digital. Galera para você que já me acompanha aqui já me segue aqui no meu canal já sabe que eu falo bastante aqui sobre anúncios, sobre tráfego pago tudo que engloba empreendedorismo online, marketing digital eu falo para vocês aqui todas as caralhadas aqui tá tudo tudo tudo que engloba aqui o um negócio na internet sendo que hackles ensino aqui como você trabalhar com vários outros projetos tá bom com tudo que engloba aqui o um negócio tá e pessoal nesse conteúdo de hoje eu vou dar com vocês aqui sobre análises de campanhas e é ao qual você colocou para rodar e a campanha ainda foi cobrada e a campanha ainda entrou em análise virou uma bola de neve só então quero falar para vocês aqui dar um overview aqui nesse vídeo tá explicar exatamente algumas coisas específicas sobre esse assunto aqui que talvez aí possa ser que te ajude tá bom de alguma maneira de alguma, alguma forma beleza se você já gostou da ideia desse vídeo aqui, dessa aqui embaixo já se inscreve aqui no canal. E deixe seu like e seu comentário que vai ser muito importante, tá? Pra ajudar aqui, também no crescimento e então, no empenho do canal. Então, cada dia mais crescendo. Eu fico super grato, muito feliz aqui por você que tá me seguindo aqui, que tá acreditando aqui no projeto Miguel Alves, beleza? Aqui no canal Miguel Alves Empreendedores Digital. Então, sem assim, muita enrolação, bora pro nosso conteúdo, tá beleza? bora então pessoal, nesse conteúdo aqui eu venho abordar com vocês aqui também sobre esse tema, ok? Sobre análises de campanhas a qual você... Colocou uma campanha para rodar e a campanha? Ela ficou lida morando bastante, ok? Inclusive, tem uma solução. Sim, tem uma, uma porta de entrada que é a qual realmente vai te ajudar bastante. Eu vou te mostrar aqui no, no vídeo, aqui aqui na tela do meu computador. Tá, já fiz agora nesse, nesse exato momento, já fiz agora nesse exato momento esse vídeo. Tá, e eu conversei com o próprio suporte do Facebook, ok? Então, tem uma maneira, tem uma forma assim que tu consegue, tá, através do próprio gerenciador, beleza, já entrar em contato com o suporte e lá mesmo você já começar os nossos primeiros passos ok para analisar aquela campanha tua Ok e por último para para finalizar você consegue manter ali um papo né? você consegue ter uma interação tá para resolver o teu problema junto com o agente tá do suporte do Facebook beleza e também para complementar esse assunto Ok eu perguntei também algumas coisas também que junto com o suporte Ok é, sobre cobranças indevidas tá ele falou que exatamente ok é o facebook ele vai te cobrar que valor estipulado ok que foi ali que você mencionou eu vou cobrar o valor total que você estipulou na tua campanha beleza e por algum tempo ele vai começar a te retornar esse valor ok ele faz esse essa maneira aqui porque por para ele identificar que você tem aquele saldo né, para você gastar naquela campanha ok então para confirmar o facebook é faz tá bom, é essa forma, então foi isso que a gente me passou, certo? Que por isso que tá, tá acontecendo demais essas cobranças indevidas, que é o qual eu também já gravei vídeos aqui no canal. E, inclusive vou deixar passando para você aqui no card aqui em algum ponto dessa tela aqui para você acompanhar os vídeos que eu deixei aqui sobre cobranças indevidas tá no facebook para você não perder, tá, esses conteúdos aqui super relevante, então assista todos esses conteúdos aqui que vai te ajudar demais e vai te dar clareza, ok então eu pude bater um papo aqui direto com o facebook certo, que é o qual eu consegui solucionar o meu problema, tá você vai ver aqui todo o contexto, tá bom que é o qual eu comecei e fui até o fim da conversa, tá bom aqui vamos resolver o problema tá sobre essa questão de cobranças tá indevidas e também sobre análise de campanha tá bom dois coelhos de uma machadada só que foi derrubado aqui tá eu vou te mostrar aqui nesse vídeo aqui quem okay? sobre esse tema aqui na tela do meu computador aqui que eu tô exatamente aqui olhando Beleza então galera vamos lá vamos com o nosso conteúdo aqui eu espero que te ajude bastante vai te solucionar alguma coisa também para você é não ficar perdido tá e vai ser muito bom aí tá compartilhando isso aqui com vocês beleza então bora em prática aqui para a gente ver o conteúdo bora olá tudo bom aqui nessa campanha coloquei ela para rodar né já tá com um dia então a campanha não sai de análise então eu resolvi tá e aí, tentar de alguma forma para a gente encontrar para voltar para a campanha para ela rodar certo então não é normal uma campanha ficar no estado, né, em análise o tempo todo. Então principalmente uma conta que já foi rodada anúncios, ou conta que gente, nós já trabalhamos com ela. Então a gente consegue identificar que não é normal, tá? Percebendo isso aqui, nessa conta aqui de anúncios exatamente, eu quero é, mostrar para vocês aqui uma forma que a qual pode resolver, tá? Esse posicionamento aqui desse, desse problema, né, dessa situação, beleza? Então aqui, ó. Eu, eu vim aqui, tá? Entrei no meu gerenciador e aqui no botão aqui de ajuda Tá? Aqui embaixo aqui, ó meu, meu, meu, meu, meu, Logo aqui abaixo, né? A tua campanha todos os teus anúncios Aqui mesmo no seu gerenciador Beleza? No botão aqui ajuda Vai para pra você que essa opção aqui, ó Ok? E aqui, ó Você vai selecionar aqui a sua conta de anúncio vai selecionar Ok? Aqui na opção 2 ele fala aqui, ó Ele fala aqui, ó Qual o problema que você está enfrentando Então você, você vai... Selecionar que tem vários tem diversos tá? Tem vários aqui, ó. Vários, vários tem, aqui são os problemas que mais acontecem. Então você vai definir um, um desses aqui, tá? É, de acordo com o seu problema, vai selecionar, tá? No caso aqui, ó, meu anúncio está guardando análise, tá bom? E não sai análise, ok? E aqui ele fala que explica um porque, quem tá, porque ajuda, sabe, tá? fala aqui algumas coisas aqui, como, como que funciona, né? O passo a passo dele lá, ok. E aqui, aqui embaixo, ele pede para você, é, você, se você quiser falar com, com, com o suporte deles, você tem aqui essa probabilidade. Ah, e-mail? tá aqui. Ok? Então, okay, você pede, você coloca aqui uma mensagem, tá? informando aqui o fato, ok? Você coloca aqui o seu número de telefone, aqui. e-mail já vai estar aqui automático, ok? E aqui você clica aqui, ó, iniciar um bate-papo. Ok? Vamos clicar aqui. Na real íntegra Beleza? Carregando aqui ó eu Vou pegar um chatzinho Tá vendo? Então que eu falo aqui? Conectações Amigos Familiares Pra gente poder continuar clique aqui Comitir aqui. aqui neste caso aqui A gente tá aprendendo pra mim o chat, tá bom? Pronto, tá? Estou aqui no chat Ok, no chat mesmo do Facebook, certo? E olha que essa conta aqui minha aqui, é uma conta que ela, uma conta bem tranquila, tá? Uma conta que eu rodei muitos anúncios nela, é uma conta que já tá, tipo aquecida, né? Bem aquecida mesmo. Então já tá preparada para é, a gente resolver, né? Com o suporte desses problemas, tá bom? E você fala aqui para mim aqui, ó, tá bom? Já automaticamente, tá? É... Aqui, ó, olá, queremos ter certeza que você receberá ajuda e o um, é, que precisa, tá? Tem Um butezinho, tudo mais, tá? tá em, é, também pedindo aqui para mim poder é, selecionar o um anúncio, tá ó? Aqui são os gativos tudo mais, tá pedindo para mim pra selecionar, mas no meu caso é tudo, tá? É tudo. Estou precisando de ele verifique tudo para mim, ok? Pra ele selecionar, ele fala. O bo está falando comigo, né? Ok, ele fala aqui para mim aqui, ó. Verificamos que. Ele fala para mim bem aqui, ó. Ele fala para mim aqui, ó. Verificamos que você atualizou o vídeo. 01, tá minutinho, ó. É de 9 horas atrás. Análise de anúncios, novos editados leva cerca de 24 horas olha fala aqui ó verificamos que você atualizou o vídeo né 01 verificamos que você atualizou o vídeo é né, cerca de 9 horas atrás análise de anúncios novos editados leva cerca de 24 horas enviaremos um e-mail quando terminarmos tá vendo aí se esse anúncio ainda estiver em análise 24 horas após a atualização, você pode retornar aqui para obter mais ajuda. Tem de tentar tá, tá aqui já no chão já uma resposta que me que automática né? E os algoritmos já tentaram ler aqui e informaram, né? Então aqui realmente que é o próprio mesmo, eu é próprio algoritmo tá o que tá fazendo aqui está então, tá tendo uma, uma, uma certa dificuldade tem poder ler, tá bom? O, o anúncio. Então a gente consegue aqui, tá, tá tentando aqui minimizar mais a situação, porque através aqui o botão Ajuda, tá, direto do nosso gerenciador, posso ver aqui, ver um outro anúncio, por exemplo, ó, como que eu tenho quatro anúncios aqui que tá em, em análise, tá bom, a conta que tal, tá vendo, ó. posso selecionar isso aqui também, ó, ok, Então, cada, é, cada anúncio que eu clicar aqui em selecionar, okay, ele vai né, já me dar um, um posicionamento sobre o problema que está acontecendo, beleza? Então, eu posso selecionar todos os meus anúncios aqui, de um por um. E ele vai me dar para mim já, já um retorno, né, formando aqui um problema tal, okay? formando um motivo, tá vendo? Ó? mesma coisa que ele tá informando aqui tá ó que ele é de 24 horas né para ser né analisados e após essas 24 horas eles enviam tá um e-mail para você para informar se você foi ou não aceito né seu anúncio beleza foi aprovado tá realmente tá dentro né da das políticas Então é bem o cara o Facebook tá bem agora bem complicado né então galera como você já pode perceber aqui tá estamos aqui em um período aqui determinado já ok que o próprio percebo que ele já nos comunicou tá? a situação então é já temos já um ponto né? que é o qual ele já nos informa ok e a gente tem que aguardar aqui né é, para o análise desses cinco anúncios certo tem que aguardar um prazo de 24 horas certo para que ele possa tá analisando e aí tá enviando o um e-mail né tá te enviando uma resposta aqui tá bom é com relação aqui a esses anúncios beleza então mas eu posso né sempre tá ver cada um deles ó tá seleciono e aqui embaixo ele já me dá uma resposta certo aqui ó o outro também ó tá eu posso selecionar todos tá bom porque isso aqui para eles poder né tá Analisando, que é que você seleciona para comunicar, ok? Então o anúncio está tá tendo um problema, certo? Então você dá o retorno aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Para mim poder inserir, né, o número de identificação do meu anúncio também. Também tem essa, isso consegue também, né, aquele anúncio específico, ele consegue analisar, okay? Você vai colocar aqui o número de... Aqui você vai colocar aqui o número de identificação, é né, desse determinado anúncio. Aqui você vai inserir o número de identificação daquele anúncio específico, tá? E vai mandar para ele e vai analisar direto, direto aquele anúncio, tá? E aí vai te evitar mais, ele vai, vai te otimizar mais o tempo. E ó, então posso clicar aqui também. Agora não, por exemplo, ó. agora não, ó. tá? Ou posso também ter uma, uma, uma possibilidade também de poder conversar com a gente? Tá, vamos, vamos conversar com a gente aqui ó. Que aqui, conversar com a gente, Clica aqui tá. Poderia encerrar e até conversa também, tá. Mas eu vou tentar conversar com a gente para para ver se a gente consegue. Aqui tá uma posição melhor, tá bom? Já que a gente já estamos, já ó. Bom, aqui já fala que o seguinte, mim, já vai falar que vamos transferir você para uma gente Tá vendo, ó? Estamos, estamos aqui aguardando, aí tá, é Tempo real mesmo, fazendo para vocês esse vídeo em tempo real, ok? Tempo real mesmo para vocês verem. Isso aqui é só aguardar um pouco, tá? Vamos saber vamos conversar aqui com, com o suporte deles a gente ver, tá? sobre esse, esse problema, né? E aqui provavelmente fazer uma pessoa para que ele venha falar comigo e aí eu né, tirar minhas dúvidas aqui, ok? Já com, com a gente mesmo, né? com, com o suporte mesmo do Facebook, tá? E aqui a gente consegue já conversar, já, já consegue já resolver algumas outras coisas e tirar dúvida também específica, tá bom? Eu acordo com nossa campanha aqui com nossos anúncios. Ó, Diego entrou, tá vendo? Entrou mais um, um gente aqui, ó, tá? Vamos ver aqui o que, é que ele vai falar pra gente. Já mandou pra mim aqui uma mensagem. Eu, eu vou colocar aqui. Então aqui eu tô conversando aqui com o suporte, falando que a situação, tá, em tempo correto, em tempo real, é, pra você entender, tá, que a gente veio, né, do botão aqui ajuda, certo, do botão aqui, é, pra gente ter o acesso ao checkzinho, tá, no Facebook, em tempo real mesmo, falando, é, falando pra você aqui esse vídeo, Tá? Então a gente consegue aqui já ter um, alguns alguns posicionamentos tá? a gente já consegue ter um norte aqui tá porque a gente tá tendo já uma né? já um suporte que mais personalizado né? com a equipe do Facebook e isso vai te ajudar bastante tá beleza então um tempo rápido me falando para vocês esse vídeo tá bom galera se vocês se vocês se, você, se você já tá aqui ó galera, se você já está gostando, curtindo aqui esse conteúdo aqui, galera, se você já está curtindo, já gostando desse conteúdo aqui, já desce aqui o já se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário, tá bom? Compartilha esse vídeo, é muito importante. Cara, e dá, dá seu like, me dá seu like, tá bom? sempre o dedo aqui nesse vídeo para me ajudar mais ainda, para a gente poder trazer mais vídeos assim, tipo recorde, tá? É real mesmo, ok? E aí a gente mostra para mostra vocês mesmo, verdade, verdade, né? a real Instagram, tá vendo, ó? Então ele fala aqui, ó. Tá vendo? Ele já me deu uma resposta aqui. Tá vendo? Eu entendi, Miguel. Pode ficar tranquilo. Eu vou ajudar. É, eu vou. Aqui ele fala que entendi, Miguel. Pode ficar tranquilo que eu vou ajudar da melhor forma possível. Beleza? Então ele está me informando aqui. Eu tô conversando com ele. Com o chatzinho. Ok? Então, bem. Mesmo. Surreal, tá bom? Compartilhar aqui no canal esse vídeo. Que eu acho muito interessante. Certo? Então vai, eu acho que vai ajudar muita, muita gente, certo? Você pode, você pode reparar, olha só, aqui no caso, você pode mandar o ID da conta, ele não está tendo problema, por favor, então eu vou pegar aqui o meu ID, ó. certo? Vou vou selecionar. Não eu daqui white talento feel like you can no hope you can still go. I never ran, no Tá, é essa parte do ID eu vou ter te que ela. Essa parte do ID eu vou tirar. Tá, Bom, obrigado pela informação, Miguel. Tá? Então, tá conversando comigo, bem real mesmo. Bem top. Show. Então você já pode ver aqui que é, dá para funcionar, dá para se assim, resolver né, o problema tá, de uma campanha, certo? Que a qual é, que ela, ela pedem em análise, tá bom? E ela não sai, tá bom? Ó? Sempre em análise, análise, tá bom? E não sai, beleza? Então você consegue aqui, né? Resolver a situação aqui assim, na área junto com o Facebook, ok? Clicando aqui com apenas botão de suporte aqui, fechando aqui alguns dados, aqui ó, tá? Alguns dados colocando aqui a, sua, a sua situação. Que vai passar para você no um chatzinho, ok? E você pode conversar aqui com eles, com suporte aqui, tá bom? Sobre o um problema específico ali, ao qual você está tendo no momento com a tua campanha, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. O nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, baixe seu comentário e seu like. E não esquece de poder compartilhar o vídeo tá, com outras pessoas também, para que as pessoas possam ver. E aí a gente também está trabalhando junto para poder melhorar sempre aqui, ok? Nossos projetos aqui no Facebook. Beleza? Um forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.